Tem muita gente por aí que acha que apego é uma coisa boa. A pessoa fala, ah, eu tenho apego pelo meu cachorrinho, eu tenho apego pelo meu gato, eu tenho apego pelo meu neto, eu tenho apego pelo meu marido, pela minha namorada. E as pessoas falam isso se exaltando como se fosse uma coisa legal. Apego não é uma coisa boa, ele pode inclusive trazer doença e você pode, através de uma dica muito simples que eu vou dar aqui, se libertar dele para sempre e aprender a soltar aquilo que te aprisiona. Fica comigo, que você já vai aprender. Solta a vinheta, pessoal! Dentro de um mesmo ser humano, existem vários universos. Tem o universo físico, o universo emocional, o universo mental, o universo espiritual. Nós somos multifatoriais, nós somos muitas pessoas presentes em uma só. E quando se fala do emocional, quando se fala da, das emoções presentes na gente, tanto as emoções boas quanto as emoções negativas, às vezes elas nos tiram do nosso eixo de equilíbrio, elas nos desequilibram. E o mais importante de tudo isso é a gente entender que nós somos seres energéticos, é a nossa energia que nos governa, é a nossa energia mental, é a nossa energia espiritual, física, emocional que conduz a nossa vida. As decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, se a gente gosta de alguém ou não, as parcerias que a gente vai ter durante a vida, tudo isso vem do nosso emocional. E as, a gente se confunde aqui na Terra, porque no sistema que a gente vive, né, é um sistema de posse, onde você pode ter o seu carro, onde você pode ter a sua casa, onde você tem as suas roupas, e a gente chama aquilo de meu, porque a partir do momento que eu trabalhei e eu paguei para ter alguma coisa, aquilo é meu, então eu paguei por essa caneca, ela me pertence, ela é minha. E aí a gente começa a se confundir ao longo da vida, quando a gente começa a adquirir coisas e a gente passa a pensar que as pessoas também nos pertencem que um animalzinho, como um cachorro, um gato, também nos pertence. E que as coisas são nossas. Então, esse senso de propriedade é que gera o apego. Porque o apego só existe porque a gente tem medo de perder alguma coisa. Então, o apego nunca vai ser uma coisa boa. O apego é uma coisa ruim, que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Porque senão, quando as coisas acabam e quando chega a hora de encerrar um ciclo, você não consegue soltar, você não consegue deixar ir, você não consegue se libertar e aí você fica preso naquela roda viva de apegos e sente falta daquelas coisas. O excesso de apego, ele pode causar dor de cabeça, ele pode causar constipação intestinal, ele pode causar problemas cardíacos graves, ele pode causar um monte de coisa. Então, eu acho que um dos primeiros passos mais legais para você se libertar do apego é tirar essa palavra do seu vocabulário, tirar essa palavra do seu dicionário. Então, não usa mais a palavra apego. Você pode usar, eu tenho apreço por tal coisa, eu tenho apreço por esse pote aqui, porque ele era da minha tataravó. Não apego. Porque o apego está muito vinculado ao medo de perder. E daí, se ele quebra, você fica inconsolável porque quebrou o pote lá que você ganhou da sua bisavó. Então, para entender esse processo, é importante a gente ter consciência de que nem nosso corpo físico nos pertence. Nem ele é nosso. Ele foi emprestado para a gente se desenvolver, para a gente crescer para a gente amadurecer, para a gente evoluir aqui na Terra através dele, com ele, ele sendo um parceiro nosso. Mas no final da vida, ele não fica contigo. Esse corpo, ele perece, ele acaba também. Então, se até o nosso corpo acaba, imagina o restante das coisas. Relacionamentos acabam. É... Coisas podem quebrar, podem estragar, podem perecer, podem acabar. Dinheiro pode acabar. Bens podem acabar, o que não pode acabar é o seu equilíbrio interno, são as suas emoções equilibradas, isso não pode acabar, é o mais importante que você precisa cuidar, é do seu espírito, da sua alma, da sua luz interior, da sua consciência, da sua, da sua chama divina, isso você precisa cuidar e não pode deixar perecer nunca porque conhecimento, sabedoria, força interna, equilíbrio você pode usar para reconstruir qualquer coisa, para colar os caquinhos do pote que quebrou, para colar os caquinhos de uma relação que terminou, para colar os caquinhos de coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Ah, às vezes você gostava muito de um carro, ele estragou, não tem mais conserto, ou né, aconteceu algum problema com ele que você precisa deixar ele ir. Então, a nossa vida, ela é feita de ciclos e a gente precisa aprender a deixar as coisas acabarem, a deixar as coisas irem quando elas tiverem que ir. A gente tem que aprender a se despedir e aprender a aproveitar mais o momento presente. Porque o apegado, ele vive muito no passado, ele vive muito conectado. Ah, aquele tempo era bom. Só que aquele tempo que ele acha bom agora, quando ele estava lá naquele momento presente, ele achava ruim. Então, a pessoa apegada, ela sempre acha que o passado é melhor que o presente, porque ela tem dificuldade justamente de aproveitar o presente. Então, olha como a ótica fica melhor quando a gente pensa assim, ah, esse pote aqui era é da minha bisavó, ela me deu de presente, eu gosto muito dele, eu lembro dela. Ok, eu vou aproveitar ele o máximo o tempo que ele tiver comigo, mas um dia eu posso ficar sem ele. E se eu tiver que ficar sem ele, tá tudo bem, é só um pote. Não é a minha bisavó. Entende a diferença? A memória da sua bisavó é acionada através do pote, ok, mas esse pote não é ela. Então, se ele quebrar, não é ela que está indo embora, é apenas um objeto. E assim, a gente vai tratando o desapego. Caso essa mensagem tenha sido difícil para você entender... Caso você tenha sentido dificuldade, porque é uma mensagem muito profunda e que exige anos de prática, eu tenho aqui uma planta que pode te ajudar nesse processo de desapego. Você pode pegar essa planta desidratada, ela tá aqui. Até vou abrir e vou cheirar. Nossa, que delícia, que cheirinho bom. É, você pode colocar num saquinho, pode ser aqueles saquinhos de organza, de guarda-joia... Um saquinho que você tiver, desde que seja de tecido, não pode ser de plástico, porque senão a energia da planta fica represada. Então você vai colocar os pedacinhos dessa erva dentro desse saquinho e você pode deixar junto com você no bolso da calça, você pode fazer sachezinhos também. Eu já ensinei em outros vídeos aqui como fazer sachê, é só procurar aqui dentro do canal e você pode deixar num saquinho, você pode deixar essa planta perto do lugar onde você dorme, só deixa essa planta perto de você, pode ser um pezinho da planta natural, pode ser a planta desidratada, se você quiser você pode fazer um chá também e utilizar. É, essa planta se chama Alcarávia, o nome científico dela é Carum Carvi, Carum Carvi. Para quem não conhece por esse nome de alcarávea ou mora numa região que o nome é diferente, tá bom? Carum carvi, É uma planta pura de quarto chakra, então ela atua na região do coração e o apego é vinculado a essa região cardíaca. Então, a Alcarave ajuda a tratar esse sintoma né, do apego. O que, que a Alcarávia faz? Ela favorece o zelo por princípios e valores, incentiva a pessoa a acreditar na justiça divina, a planejar a vida com tranquilidade, ter coragem para agir, sentir segurança na vida que leva, não se subestimar, ter gratidão pela vida e trazer em viver, e elimina apegos. Então, traga a Alcarávia para sua vida, para você aprender a se tratar de uma forma natural, sem remédios, porque a fitoenergética é assim. A fitoenergética é um sistema de cura natural que ajuda as pessoas né, a se equilibrarem e a melhorar suas emoções, pensamentos, sentimentos e a saúde física também, através da energia das plantas. Então, a energia presente nas plantas ajuda a equilibrar a nossa energia. E daqui a bem pouco tempo, vou pedir para o pessoal colocar a data aí na tela, a gente vai ter a nossa imersão alquimista das ervas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e participar junto com a gente. É uma imersão online gratuita, onde você vai aprender a tratar doenças físicas e emocionais, a tratar as pessoas que você ama, a você mesmo e aos seus animais de estimação. Tá bom? A gente tá te esperando na imersão alquimista das ervas. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até a próxima.